Quem é você? A etiqueta da roupa que te veste? O que as pessoas especulam? Você é o passado? É a mancha de um abuso? Você é o que tem? Você é vergonha? Dor? Você é o medo? Você é o padrão da sociedade? Ou você é o sem futuro? Você é a dificuldade na matemática? Você é o sonhador que nunca será nada? Ou você é a história sem saída? Não. Para, volta, você não entendeu, você não é especulações, não é um rótulo, um padrão, uma etiqueta, você não pode aceitar ser refém de um abuso, de um passado, de um medo, de uma vergonha. Sua história não é igual à de ninguém deste mundo. Sua história depende de você. Depende da sua posição. Por que você pensa em desistir dos seus sonhos? Por que você acredita não ser suficiente? Por que você aceita que te levem para baixo? Se você é a única pessoa que tem o que nenhuma outra tem, sua raridade. Não tem a ver com o que já passou, tem a ver com o que você pode fazer a partir de agora. Tem a ver com ser o seu melhor, sem se comparar ao outro. Por que comparar raridades... Você é suficiente, capaz de realizar, de ser. Você é a beleza admirada. E daí se o teu vizinho diz o contrário? Você é única, tua história é única. Permita-se viver, permita-se conhecer a si mesma. Permita-se se reerguer quando tudo estiver indo mal. Sempre há uma solução. Permita-se conhecer o melhor de si.